Bom dia senhores, estamos aqui para mais um vídeo Maravilhoso, maravilha, mais um capítulo novo Cordilheira Dourada Esse mesmo, Cordilheira Dourada Bom, Dica escalada está na perto, ficando sem força Pular na parede você, não consome energia Finalmente chegamos nessa Nessas partes aqui, ó Vamos conseguir todos Olha, que isso Vamos ver se tem algum, algo pra cima Eu Acho que não, a gente não consegue alcançar, então não vai ter nada Aquele passarinho eu chego nele Vem aqui, safado Eu sempre esqueço que Celeste você não consegue olhar pra baixo Olha a água Tá, não quero ir pra aquela velha não Sai da minha vida Morango secreto, tem, tem uma sachadura na parede, vamos ver que é, né? Por que não? Tá, vamos falar com a velha. Ah, ótimo, você de novo. Ora, ora, eu não esperava ver a senhorita aqui em cima. Fica os felizes que inteira. Vejo que conseguiu passar pelo hotel do senhor Tira ah, conheci ele sim. Ele me expulsou de lá, depois que eu limpei um monte de tranqueiras para ele. Oh, oh, oh, que manhã, que manhã agradável. O senhor tira uma arma perdida. Aquele lugar é muito mais que um hotel para ele. Não faça dele o seu projeto. Sabe o que eu acho? Acho que essa montanha é deixa vocês dois malucos. Sabe, você não é a primeira pessoa a dizer isso. Talvez você esteja certa. Como eu saberia se eu fosse louca? Minha percepção sua montanha pode extrair nada que não esteja de você. Mas as pessoas têm que ter um parafusamento para vir morar aqui em cima, né? O que você está falando? Ah, só estou divagando como uma velha coroa que sou. Aí, pronto para desistir, eu conheço a atalha de volta para o seu carro. Cai fora, dona. Estou indo para o topo. Às vezes é difícil saber a diferença entre teimosia e determinação, não é? Você me lembra a mesma coisa quando eu era nova. Boa sorte, cuidado com o vento. Começaremos. Iááá! Yeah. Ventinho, Ventinho! Nossa, é muito... Meu... Eu lembro que eu achei essas partes muito chata, velho Porque o vento é realmente chato Ufa Eu queria subir ali em cima, mas não, acho que não tem nada não Ai, não! Se você não pega no tempo certo, acabou pra tu. Meu amigo, que maravilha! Estão chegando várias laranjas. Ai, velho, eu vou matar. Não lá. Meu, tá quebradinho ah, não, não, não. É só um negócio pra me baitar Seus baiters Eu sou um pro baiter, né? Ah. Ai não! até agora eu diria minimamente está fácil. Não, velho. Olha que baiterzinho. Hã. Ah, é por esperteza, velho. Ai, calma. Meu tá. Eu, não, eu, eu ia tentar ir lá pro outro lado, mas eu não sei. Isso. como eu pego esse meu como que eu pego esse belo exemplar de morango ah já vai hum, uh, entendi entendi entendi entendi vai, vai vai vai vai vai não aí não aí não vai não tem que voltar né tem o tempo escasso, né? Vai, vai, vai, vai. Boa. Beleza, tô feliz, tô feliz. Cê é louco? A gente tá muito bem, velho. Meu, não pensei que ele estaria assim, velho. Oh. pensando como vou pegar esse né? morango e aqui tem outro morango Que eu não consigo chegar provavelmente porque eu devia ter ido pelo lado pelo lado ai tá, eu peguei o um jeito boa Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Morango tranquilo isso daqui. É um morango... Dá tranquilidade. Não! O morango tá logo ali na frente! <risos> Brincando, essa fase é muito boa, velho! Muito muito tranquila a musiquinha e tudo mais. E a gente tá com pegador de morango, se alegre. A gente é muito pegador de morango, né? muito bom você, sou um pegador nato de morango né, você tem que me respeitar porque né, eu pego morango todos os dias na é verdade, eu sou um rapaz de muito de morango, sou um rapaz do morango Simples, simples, você é louco. Meu. Me respeita, velho. Eu sou muito bom, cara. Nesse negócio de pegar morango, melhor que Eu sou muito bom em né, pegar morango. Hein? Vamos pegar esse último aqui para finalizar o vídeo. Hum. Não, foi pro lado errado. Ai, não, isso Já ser esmagado ali. Perigoso, perigoso. Não façam isso em casa, crianças. Vamos ver se tem do que vale, né? A gente não gasta dinheiro pra isso, né? Ó, tipo, tem algo aqui. Sabia. Ah, vou finalizar aqui Você é louco, cê é louco que, que episódio, galerinha Meu, valeu a todos que assistiram Deixa o like, felizão Boa noite pra todos Ou boa tarde Ou bom dia Boa tarde Falou